Olá, tudo bem? Meu nome é Diceu Emi, sou advogado, sou de São Luís do Maranhão. Em 2018 também fiz o curso com a professora Rita, tive todas as prestações de contas aprovadas. Recomendo. Um abraço, professora Rita.